Olá pessoal, a ideia de hoje, desse vídeo, é mostrar um pouco da parte de relatório tanto de Project, quanto no Project Online. Então vamos é, primeiro a nossa agenda. Então, primeiro a gente vai falar um pouco sobre o, o, o desktop, depois falar um pouco de Project Online e Project Server, algumas novidades, e aí a gente vai passar, né, por OData e tudo mais. Relatório de Proje, né, vantagem, pode ser proído é, via modelo global, né? É, Essa é talvez uma das grandes melhorias na, no relatório que foi adicionado no, no projeto de 2013. É, não precisa de customização, né? Quer dizer, você tem desenvolvimento é, é nativo na ferramenta. E não precisa sair do project para fazer o relatório, né? então você não precisa exportar para um Excel, você não precisa é, de nenhuma outra ferramenta instalada. O project, é, você faz o relatório no project e, e nele mesmo você fica. É, as desvantagens é, não pode trazer outras fontes de dados, então ah, se eu quiser trazer um relatório com dados de riscos, de problemas, por aí vai, eu não vou ter essa informação, só é, de projeto mesmo. Então, nada que tem no site do projeto a gente vai conseguir trazer. Mas eu acho que já, já consegue boas, bons recursos é, e, principalmente, a questão de ser distribuído via modelo global é um diferencial é, enorme. Então, alguns exemplos, né? então, é, aqui não um, é um relatório propriamente dito, você vê que a própria Microsoft usou é, o template de relatório para criar como se fosse um, né, um, um próximos passos, né, ensinando a pessoa a utilizar a ferramenta. Então você poderia utilizar isso para ensinar a metodologia da empresa, por exemplo. Aí né, você consegue fazer relatórios, gráficos, tabelas. É, pegar alguns números, né? então, então tem bastante informação que a gente consegue criar alguns relatórios bem interessantes, né? então clicar em alguns textos explicativos, links, se consegue clicar em lugar e com outro relatório, então ficou bem interessante o relatório dentro do Project mesmo. E aí Project Online, projeto Server, a primeira Grande novidade né, é o mapa de calor de recurso, então ele pega dados né? dos engajamentos de recurso, então é um relatório bem interessante. Outra novidade é a consolidação da base, então a gente antes tinha né? a base é, de projeto, a base de conteúdo e a base de configuração. É, essas duas aqui, à direita, são bases de, do SharePoint, né? E o que a gente vê é as duas bases se juntando. Então, agora o Project passa a ser realmente um serviço de SharePoint. E aí ela entra... É, todas as bases né, é, se juntando. Então, a gente tem é, agora um esquema para a base de Project. É, não muda muita coisa para quem já é, já utilizava a base de relatório é, fica na mesma mas é um, só um ponto de, de informação então, uhum. se vocês criarem uma instância no né, Project Server 2016 é, vocês vão ver que não tem a base de projeto separado se eu não me engano o Project Online já tem acho que quase um acho que vai mais de um ano já que eles fizeram essa essa consolidação, tá? Se eu não me engano foi quando eles lançaram a licença Project Lite eles já tinham feito essa consolidação. O oh, Data talvez um né, a grande mudança no, no, a partir do 2013 um protocolo a, aberto né, um padrão aberto para extrair dados né através né de XML então Principalmente no Project Online, a Microsoft você não vai abrir o, um banco de dados para você acessar. Em vez dela disponibilizar o acesso ao SQL, ela te disponibiliza é, o OData. Então você consegue fazer filtros, consultas, dá para fazer bastante coisa no, no OData. Já tinha no, no SharePoint 2010, o, o Project Server 2010 não tinha no 2013 em diante, a Microsoft acabou disponibilizando. E aí, né, é, como, que, como que eu faço para consultar? Né? Então, se eu estiver no online, né, é, HTTPS, é, isso é um, um ponto de atenção no online, o nome do tenant, né, qual que é o endereço da, da sua empresa, então... Se eu tiver a empresa ABC, então mas, talvez vai ser abcsharepointcom sites barra pwA. Lembrando que eu posso ter né, 10 mil instâncias de PWA agora no online. Então quer dizer, eu poderia ter é, não só barra PWA, mas como outros, as outras instâncias que eu, que eu criar, barra underline né, api barra project tá? É, aqui em cima eu acabei esquecendo do, do, do underline, mas tem um underline aqui nesse, nesse an, antes do API. E se eu quiser fazer a consulta é, forçando o idioma, então eu ah, quero trazer com os nomes dos campos nativos em inglês ou português, eu posso forçar qual idioma, é, claro se eu tiver um Project Server e eu só tiver instalado uma língua, só, vai, só vou conseguir trazer na língua que está instalada o Language Pack, mas se eu tiver instalado vários, vários pacotes de língua, eu, eu posso consultar nessas línguas que, que estão instaladas. Tá? eu mostrar aqui um exemplo, então se eu fizer uma consulta aqui... se eu pegar aqui, né, bhs 2sharepointcom sites que é um, uma instância que eu criei para fazer demos aqui para o blog, é, underline api/barra project data, ele me retorna todos, né, todos os objetos. Então consigo ter o um objeto de projetos, linhas de base de projetos, problemas e por aí vai, tá? Se eu, colocasse um barra n-s, vão ver que em vez de trazer como projeto, ele traz como projects. Quer dizer, já trazendo todos os objetos, né? Lembrando, os objetos nativos vão vir traduzidos, os campos personalizados não, não, não se tem tradução, tá? Isso é um detalhe para a gente ficar esperto. E aí, né? então aqui mostrando um pouco da inovação, a Microsoft acabou né, disponibilizando o sincronismo do OData com o Integration Service, é um serviço do, do SQL, tá? então primeiro eles liberaram o, o, o serviço OData para integrar com o Integration, depois a, a, a possibilidade de você trazer só o um diferencial, né? eu não quero trazer todos os dados é... De novo, eu só vou trazer o que foi mudado no, no, na, na, né, desde a última atualização. Então a ideia é, eu tenho os dados no Project Online, eu trago, via data, os dados para uma base local e continuo fazendo meus relatórios, inclusive usando um reporting service para consultar os dados é, locais. tá A gente tem vários casos de clientes que... Que né, necessitavam continuar usando o Reporting Service, e aí essa é uma, uma boa alternativa de, de usar o Project Online, mas continuar utilizando alguns recursos de Reporting Service. Aí a Microsoft tem é, alguns é, webcasts que ela fez, alguns posts, na verdade, ensinando a utilizar o, o sincronismo do project, do project Online com o Data e lá no, no nosso canal do, do, do Project a gente tem um webcast que a gente fez sincronizando o SQL com o Data, que está em português e pode ajudar bastante a vocês, okay? Aí é, é bastante simples, você cria um pacote do, do integration, você faz a conexão com banco de dados local do OData é, tem, tem um tributo lá que você tem que tomar cuidado Para mudar ele para Microsoft Online Service Authentication para True E é batata, é bem rápido, nada complicado Vocês vão ver no, se vocês tiverem interesse e, e verem o vídeo que a gente gravou É bem fácil mesmo de, de utilizar Power BI a gente consegue criar bastante coisa Eu vou mostrar aqui um, alguns exemplos né Que é só uns gráficos é... Que, que a gente consegue criar. Vamos abrir aqui o, o Power BI então. É, o Power BI é uma ferramenta, né? eu costumo falar que a Microsoft, a Microsoft pegou né, a parte de relatório do, do Excel e acabou criando um, um produto. Né? E depois acabou, claro, melhorando muito além do que o Excel conseguia entregar para a gente. E aí, aqui eu tenho né, a primeira coisa é eu tenho que pegar o dado de algum lugar o né, endereço do Excel, do MySQL e por aí vai e é uma das opções mais comuns né, é o feed de tá então o feed de aqui e aí eu vou copiar o endereço lá que a gente tinha colocado do demo blog na hora que eu, que eu insiro ele vai tentar logar, eu nunca entrei no Power BI nesse endereço, ele vai me pedir um usuário e senha, né? então, vou entrar com o meu, meu usuário aqui, vocês vão ver que ele, que ele vai me trazer todos aqueles objetos, né? É, Para título de. só de demonstração, aqui eu vou pegar só os dados de, de projeto, mas eu poderia trazer né, vários outros conjuntos de dados aqui. Né. É, vamos clicar aqui em editar, vocês vão ver que ele, que ele então vai me mostrar aqui o editor de consultas e aí. Vocês vão ver que ele, ele traz um tanto de, de colunas, tá vendo? Muitas dessas colunas a gente é, não vai utilizar, não faz sentido para gente. Então a gente pode vir aqui em escolher colunas e aí ele vai mostrar aqui toda a listagem, tá vendo? Então vamos colocar aqui, eu posso né, ordenar pelo nome e por aí vai. Vamos tirar a seleção de, de todo mundo, vamos colocar aqui... É, Para trazer né, o. Deixa eu ver, nome do projeto. E vamos trazer aqui: custo da ideia, que era é um campo que eu, que eu acabei criando. Cidade. É, eu acho que isso já, já resolve o nosso. Então vocês vão ver que né, alguns. Campos, alguns projetos que eu criei aqui para demonstração, que foi esse projeto 1 até o 10, ele trouxe dado. Posso vir aqui e né, filtrar? Ah, não, um projeto que não tiver cidade, eu não quero trazer para o meu relatório. Beleza, então quando eu fecho aqui e aplico essa mudança, vocês vão ver que ele, que aí ele vai conectar mesmo lá no, no OData do, do Project Online e carregar os dados para o Power BI, então eu posso vir aqui, até consigo visualizar os dados, né? se tivesse algum relacionamento entre tabelas, eu, eu conseguiria visualizar aqui também, mas não é o caso aqui. Então que eu posso, por exemplo, criar um, um, um relatório, né? tipo, por exemplo, quantidade de, de projetos, eu tenho 10 projetos, é, posso criar, por exemplo, um relatório aqui, cidade e quantidade de, de projetos, então, por exemplo, se eu clico aqui em Belo Horizonte, ele já me filtra a quantidade de projetos, poderia, né, criar velocidade, o custo, é, e poderia, claro, né, se eu tivesse vindo aqui, eu poderia colocar o campo para ser uma cidade. Então o Power BI já identifica que esse campo é, um, é, é de uma cidade, não um terço qualquer. Então se eu clicar agora e colocar aqui, eu consigo agora um relatório de mapas, onde ele já me mostra aqui o valor das das cidades, quer dizer, sem né, forma fácil e rápida eu conseguir filtrar aqui ele só vai me trazer, né? claro nesse caso aqui não faz tanto sentido, não, não trouxe vários campos personalizados, a quantidade de projetos é muito pequena mas é só um, uma forma de mostrar né, que a gente consegue é, brincar, né, e a gente consegue aqui né, usar o copiar e colar mudar né, como não é um Excel né? como gráfico. Então você consegue fazer bastante coisa aqui no, no Power BI e depois, claro, a gente poderia publicar isso e aí depois visualizar, seja num browser ou seja é, num dispositivo móvel, né? seja num celular ou num, num tablet. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação rápida aí da, da parte de relatório. É, tanto do Project quanto do do Project Server barra Project Online E aí mais pra frente eu, eu, eu fico devendo aqui um, Depois uma, uma, uma profundidade maior no Power BI com o Project Online Ok pessoal? Obrigado a todos, um grande abraço!